Receber o 13º é especial. Para alguns, parte do pagamento é no aniversário, no meio do ano, ou então, na época mais tradicional, perto do Natal. Porém, sempre ele é esperado com grande expectativa. É muito importante, né? Para a gente, o ano todo, a gente fica naquela expectativa de chegar ali e a gente está contando com aquilo, né? É, às vezes para arrumar o carro que está com um defeito, para poder dar uma viajada aí pro perto mesmo. Pagar as contas, poder viajar no final do ano, né? que é uma data né? de festas. né? No final do ano é né? minha esposa, né? ela que já cria expectativa por 13 terceiro. Mas o dinheirinho virar um dinheirão. <risos> no caso de Jordana, ela pretende nem planejar, com medo de gastar antes mesmo de receber. Só é quando ele cai que eu lembro e aí vejo o que eu vou fazer com ele. O 13 o é um direito trabalhista garantido por lei. Além do valor de um salário, também deve ter o valor médio das horas extras. Os adicionais, como de insalubridade, de periculosidade, de tempo de serviço e noturno. O pagamento pode ser feito em até duas parcelas, sendo que a última tem prazo para ser efetuada. Esse 13 o salário ele pode ser pago até no dia 20 do novembro. 50% e a diferença até 20% do 12%. Mesmo quem foi demitido antes do final do ano irá receber o valor proporcional. Aposentados e pensionistas também recebem esse benefício do INSS. Quem não tem direito é quem é demitido por justa causa, os trabalhadores do exército e os estagiários.